Chakras Introdução A cura é um processo fabuloso, para alcançá-la nada mais eficiente que o autoconhecimento, onde podemos incluir o conhecimento das estruturas sutis do ser humano, que são a causa da maioria dos problemas vivenciados pelo corpo físico do qual somos portadores. Assim, torna-se necessário conhecer um pouco mais sobre os centros energéticos denominados chakras que podem influenciar positiva ou negativamente em nossa saúde. Com o material que segue, que nada mais é do que uma coletânea de informações, não pretendo ensinar, mas simplesmente colaborar para que você encontre uma maneira eficaz de tratar a si mesmo e aos outros. Lembre-se que traz em seu coração a energia suprema do amor e que ela, somente ela, é capaz de operar as curas e as modificações que você busca para restabelecer sua saúde. Meu desejo sincero é que você encontre nas páginas seguintes a certeza que fomos criados saudáveis e perfeitos e que, por algumas razões, criamos em nós estados temporários chamados doenças. Tais estados podem ser revertidos desde que tenhamos força de vontade, amor e paciência. Que Deus lhe abençoe para o conhecimento da verdade dos seres humanos. CAPÍTULO 1 OS chakras. Antes de ter um corpo, o homem é uma fração infinitesimal da consciência universal, uma centelha divina que, ao encarnar, recebe o nome de alma. Durante sua escalada evolutiva, a centelha divina encontra as energias específicas para sua manifestação na matéria. Tais energias são denominadas tattvas, que significa uma emanação da consciência divina. Os tattvas são em número de cinco e representam os cinco elementos, o éter, o ar, o fogo, a água e a Terra. A alma, consciência divina, propicia a coesão dos tátivas por meio de pontos focais que recebem o nome de chakras, palavra sânscrita que significa roda. Os chakras são estruturas energéticas oriundas de fontes superiores com a aparência de flores girando constantemente. A velocidade desse movimento vai indicar o grau de evolução da criatura. Além disso, os chakras mais próximos da energia do cosmo têm normalmente, velocidade maior que a dos chakras que se ligam com a maior intensidade às energias telúricas que vêm da Terra. Localizam-se no duplo etérico e são responsáveis pela recepção e distribuição das energias mentais, astrais e etéreas de acordo com a necessidade do ser. Os chakras são capazes de alterar nossos humores e comportamentos pelas influências hormonais, uma vez que estão intimamente ligados à estrutura celular e ao sistema endócrino do homem. A captação das energias alimentadoras dos chakras é efetivada pela rede de finos canais de matéria energética sutil, chamados pelos yogis de nadis, que dão ao duplo etérico a aparência de uma grade colorida. Segundo os ensinamentos yogis, Existem 72 mil nadis ou canais etéreos na anatomia sutil dos seres humanos. Os nadis são, portanto, os condutos da força vital de terapia vibratória. Dentre os 14 nadis maiores, três são de alcance fundamental: Sushumna, Pingala e Ida. Sendo que todos os nadis estão subordinados ao canal central, Sushumna, do chakra básico para o chakra coronário. Esse canal central parece atravessar a coluna vertebral, onde circula o líquido cérebro espinhal. No ensinamento oriental, os nades do corpo físico ou nades grosseiros são as veias, as artérias e nervos. Pelo que podemos observar, é de suma importância o estudo e a compreensão da rede dos nades e dos chakras para o tratamento eficiente dos bloqueios energéticos que podem resultar em problemas físicos e emocionais. Os principais chakras são em número de sete os quais serão estudados a seguir, mas reservamos capítulo à parte para os 21 chakras menores, não incluído no trabalho presente.